Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Espero que estejam todos bem, mas <risos> tá difícil. Acho que tem três palavras-chave da, da gente conseguir conversar e pensar esse assunto do depois de amanhã, né? O nosso futuro, como é que vai ser? A primeira delas é longo prazo, a segunda é equilíbrio e a terceira é estabilidade. Mas então, começando. A mente humana, nós humanos todos, nós temos uma dificuldade muito grande para ter visão a longo prazo. E isso implica que o nosso planejamento no futuro, ele é muito difícil. E olha, não é diferente de uma criança. Se você pega para uma criancinha, ou um dos seus filhos, ou eu, como eu já fiz, inclusive, com minha sobrinha e eu ofereço. Para criança, você pode fazer assim, olha, o que que você escolhe? Eu te dou um chocolate agora, ou então, se você esperar amanhã, eu te dou três. As crianças, elas não vão conseguir, porque ela não, existe, ela não consegue pensar e raciocinar que ela vai esperar para receber amanhã os três chocolates. Ela vai optar por um chocolate aqui e agora. Se a gente vai para nós adultos, nós não somos muito diferente disso. A gente não, não resiste a uma sobremesa, mas assim, tem coisas muito piores. Pais, pelo menos nos Estados Unidos, eles são obrigados a registrar um tutor na ausência deles. No Brasil, acho que nem nisso. Os pais não gostam de pensar na sua própria morte, no futuro. E não deixam as questões documentadas do que acontece no meu, com meus filhos na ausência dos pais. É, nós temos uma dificuldade gigantesca de aposentadoria. Nós temos uma dificuldade gigantesca de ir voluntariamente definir se eu sou doador de órgãos ou não. Entre muitas outras coisas. E aí que... O que o que eu percebo e o que a gente olha, e principalmente nas redes sociais, é que existe um comportamento como se tudo acabasse amanhã. Então, você vai às urnas, vota, mas aí depois? O que, que vai ser de nós depois, depois de amanhã? Porque, assim, as pessoas estão guerreando, estão se atacando, estão se agredindo, se acusando, mas isso tudo está... Acontece muito mais no campo online do que no offline, mas a nossa vida online ela veio para ficar, isso não tem dúvidas. Então, imagine que depois, né, ou depois do futuro, se você fosse imaginar indo num evento gigantesco, seja um evento de família ou um evento de trabalho, as pessoas vão se questionar: eu vou colocar a camiseta do meu candidato? Seja ele o perdedor ou o ganhador, porque se o país está dividido, metade das pessoas amanhã à noite vão estar tá felizes e metade vão estar tá tristes. E qual que é o comportamento? Se é no presencial, um ambiente de trabalho, uma família gigantesca, que normalmente é a avó ou é o avô ou é a mãe que você respeita e você até se comporta melhor porque é no presencial... Agora, no online, parece que não existe esse questionamento. E isso está ligado à nossa falta de visão a longo prazo. Porque não é. Assim, a gente precisa começar a pensar o que, que a gente vai fazendo depois de amanhã. Porque a política ela não acaba. Tudo bem que nós temos uma uma ação mais limitada e o que cabe a nós é ir às urnas amanhã e votar. Mas a política ela não vai acabar aí. E as pessoas estão se guerreando e brigando de forma, e assim, e se atacando. Então, quando eu entro num feed de uma rede social, eu vejo ataques agressivos dos dois lados, dos dois extremos. As pessoas estão percebendo que quando você vai lá e você estampa uma uma o que quer que seja da sua opinião você não percebe que você está agredindo muitas pessoas porque a sua fala a sua linguagem que a sua digamos forma política de, a sua forma política na rede social no online ela é exatamente como ela é no presencial e as pessoas não percebem isso eu entendo porque os nossos sentidos estão limitados se eu não estou olhando no olho de que quem está vendo e lendo a minha mensagem eu não tenho o feedback da expressão dessa pessoa e no presencial a gente tem muito mais cuidado mas nós somos bebês digitais mas está na hora da gente começar a aprender que se essa vida online ela veio para ficar, eu preciso começar a questionar o meu comportamento e o futuro das minhas relações também no online. Porque no fundo, no fundo, essas pessoas todas querem as mesmas coisas, as mesmas coisas básicas, todo mundo quer o mesmo. E, e, e esse equilíbrio individual a gente precisa ter. Às vezes, muitas vezes falta numa festa de família. Numa, numa, numa situação de trabalho, ela falta menos porque as pessoas precisam se comportar mais num numa ambiente de trabalho, porque é dali que depende o pão, então existe uma, um questionamento mais profundo, mas nas redes sociais, ela precisa existir tanto quanto, e ela não está existindo. Esse é o equilíbrio individual. Agora, uma coisa que mostra o equilíbrio, que é mais no, no nível da nossa sociedade, é que, assim em véspera de eleição, parece que nós todos nos dividimos em duas bolhas, que são as duas bolhas dos dois candidatos à presidência, as duas bolhas de dois candidatos é, a, ao Estado, ao, os governadores, e, e, e só isso, é, só são as duas bolhas políticas. Então, não se fala mais de nenhum outro assunto, o que conta é a bolha política. Só que, se a gente for parar para pensar, a partir do depois de amanhã, a gente volta para uma vida, digamos, cada um na sua própria vida, e aí a gente lembra que não existe nenhuma outra pessoa das minhas relações que está nas mesmas bolhas que eu faço parte. Eu faço parte de várias bolhas. Nem o meu marido, que faz parte de muitas bolhas que eu faço parte, inclusive é de cientista, faz parte de várias outras bolhas. Eu não tenho nenhuma amiga que faz parte exatamente das mesmas bolhas que eu e muito menos as minhas irmãs. Mas é o fato da gente não fazer parte todos, de todas as mesmas bolhas que nós temos mais estabilidade para a nossa sociedade, mais equilíbrio desse ponto de vista organizacional. E a gente precisa retomar todas essas bolhas e para ir além do que a diferença que tem no seu voto político e na pessoa que está no seu oposto, o que, que eu tenho em comum com essa pessoa? Então, como é que a gente vai conseguir começar a renegociar acabadas as eleições? Porque a gente não pode continuar nessa polarização da forma que está, que ela, que ela tende a continuar, e pensando nessa questão desse equilíbrio, e pensando a longo prazo. A gente não pode viver quatro anos faz uma coisa, daqui quatro anos desfaz o que fez em quatro anos e aí, e aí vai nesse moto contínuo de do, dois polos, dois polos separados. Então, na questão do equilíbrio e nessa questão da nossa visão a longo prazo, a gente precisa ter mais consciência disso. Nosso comportamento no online precisa ser muito próximo do que a gente é no presencial. Nós precisamos... A aprender né, o consciência no cotidiano, a aprendermos a ser mais conscientes digitalmente falando, ter mais cuidado com as nossas posturas, as nossas palavras, para não agredir tanto, porque se não tem uma, uma fissura, um abismo, que depois as pessoas não vão conseguir conversar.